Eu sou a Isa e hoje nós iremos reagir às novidades de novembro no Covet. Esse é o famoso vídeo que vocês esperam todo mês. Eu acho incrível que eu consegui chegar num ponto que as pessoas esperam um vídeo meu. Gente, isso é Ai, ah, isso é incrível, eu fico muito feliz. Toda vez que alguém manda uma mensagem falando que fica aguardando o meu vídeo da tabela nova, nossa, eu fico muito feliz. Então vamos lá, né, hoje, o que que tá acontecendo? Eu achei que a gente já ia falar... Nossa, tô meio branca, né? O que tá rolando? Por que que tá estourando na minha cara? Cara, eu não tô branca, o que tá acontecendo? Tá, ok, vamos deixar assim, mas... Tomara que não esteja estourando a minha cara. Já levantei a luz aqui, se ficar ruim, perdão, aconteceu. Então vamos lá, eu acho que a gente já ia reagir a alguma coisa aqui, né? Vou falar pra vocês que sim, eu já vi o acessório de cabelo. Vamos falar dele primeiro, já que eu já vi. Foi meio difícil não ver, mas eu não pude fazer o vídeo no dia primeiro e... Bom, a passarela era pra ter mudado a cor, mas não... aparentemente não tá carregando aqui. Deixa eu ver se mudando de modo, que eu, tava... eu tô no clássico, né? Pro mês das pretinhas... Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse, gente, no mês de novembro é o mês que a gente tem o Dia da Consciência Negra. E a Like Covid teve a iniciativa de fazer o Mês das Pretinhas. Junto, ela mandou uma equipe. Tem um grupo maravilhoso que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Eles não estão fazendo só desafios. Eles estão fazendo muita coisa legal lá. E você que joga no Moderno, você pode participar também. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição que eu estou participando. Muito feliz, estou. Então por isso que eu tô intercalando aí entre o clássico e o moderno. Bom, não tá carregando a passarela por algum, minuto, por algum motivo aqui. Então a gente vai ver a tabela pro primeiro. A tabelinha do Rally, vamos lá aproveitar que daí eu já ativo meu Rally. Ai, ah, eles estão fazendo real agora, todas as tabelas cheias. Será que mudou o designer? Se o COVID ouvisse a gente, eu até ia agradecer, sabia? Ah, eu adorei, tem uma coisa bem... Ah, é, são de graças, né? São de graças em novembro, não é em dezembro? Eu tô muito confusa, não sei exatas de peças dos Estados Unidos. Mas eu amei, vocês sabem como eu amo as tabelas cheias. Vamos ver então aqui, né, os nossos queridíssimos prêmios e... Ah, tá, é uma vela dentro de um treco... Ok, <risos> vamos lá, então. A gente tem um Fantasy Hood... Três. Cara, eu não tô acreditando nisso. O bagulho é três mesmo. Eles nem esconderam que estão Três. Tipo, gente, esse é o terceiro acessório de toca. Vou falar que eu adoro tocas, Eu já falei isso aqui, eu acho, em algum dos vídeos. Eu adoro toca, Eu adoro esses acessórios de cabelo de toca, Eu vou defender-os. Tá? Eu gostei do acessório de cabelo. Eu adoro. Eu adoro. Então, assim, eu só não gosto que é três, né? Tipo, Fantasy Hoods, Trace... Trace... Talvez eles não quiseram, tipo, colocar um nome muito diferente, pra não ficar difícil de achar quando a gente tá procurando. E sim, é muito legal pra quem não tem ainda, se bem que o último rude né, o último Capuz que teve não faz muito tempo. Mas é legal sim, pras jogadoras iniciais, com certeza, sempre legal, né. Na verdade, assim, eu entendo esse argumento de, ah, eu não tenho, pra quem não tem é legal, eu entendo esse argumento. Só que eu acho que qualquer coisa é legal pra quem não tem Até aquele bagulho da flor aqui atrás esquisito é legal se você não tem nenhum acessório de cabelo. Então é uma coisa meio... É um argumento meio tipo, ok? Mas eu gostei, eu adoro. Ai, eu quero ver ele de perto. Quero ver uh, os níveis que tem. Vamos lá, vamos lá. Fantasy Hood 3. Olha só. Ai, cara... O único que eu não curti daqui foi o vermelho. Não pela cor, nem tipo... É porque assim, cara, esse aqui é o mesmo... É o mesmo. Capuz preto, só que eles só fizeram vermelho. Gente, qual a dificuldade de mudar alguma coisa? Eu tô achando a galera do COVID muito preguiçosa nesses últimos meses. Recolorindo peça antiga. Ah, Isa, mas era peça da Disney que a gente não tem... Repetindo o fato que se você não tem nada, é, é incrível, é legal. Só que, cara, você não tem que aceitar um bagulho igual, recolorido, só porque você não tem, você tem que exigir coisas melhores, a gente sabe o potencial deles. Ficar recolorindo peças, jogando na nossa cara, não é nada. Cara, isso daí eles fazem literalmente... Cinco minutos. Se alguém trabalha lá, trabalha fazendo colorindo as roupas, provavelmente deve ter alguma pessoa que desenha, outra que colore, enfim. Se a pessoa que faz isso todo santo dia da vida dela, ela faz essa recoloração em cinco minutos. Poxa, eu faço isso em 10 minutos. Não tendo os arquivos corretos. Então assim, eu acho que a gente deve sim exigir coisas melhores. Porque... É um jogo enorme, é um jogo com uma equipe enorme, é um jogo que já entregou no passado coisas incríveis pra gente, então a gente deve exigir. Por isso que eu não curti esse vermelho, óbvio que a cor, fazer um capuz vermelho, aleluia, né, tava precisando de um capuz vermelho, só que poderia ter sido um design 100% diferente, assim como todos os outros que a gente tá vendo aqui. Por exemplo, o capuz com pelinho é o mais legal, e ele é o último, tipo, daqui... Três anos eu vou conseguir ele sabe? Enfim, os outros, todos que eu tenho, tipo... Eles são muito legais. São bem legais, eu gostei. O primeiro ali é bem legal, o segundo, enfim. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. Eu gosto de capuz, então eu não vou muito... Não é tão brava, porque eu gosto de capuz. E já que a gente tá aqui, vamos ver os adereços. Vamos lá pra costas primeiro. Já que já veio aqui pra costas, né? Vamos ver as costas. Tá bom, tá bom. Ó, nem tá aquele... Gente, dá esse bug com vocês também Ai, que bom que deu quando eu tô gravando, ó. Clica e não vai. Aí você tem que ficar clicando em tudo, ó. Carregou um, daí agora vai carregar o outro. Dá esse banho com vocês? Enfim, nada de novo. frente agora. Ah, esse aqui é novo. Ah, esse aqui também é novo, porque eu não preciso clicar em nada, cara. Carrega COVID. Tá. Ai, bonitinho esse mascote novo. Eu gosto, eu gosto de animais. Vamos nas mãos agora que temos aqui. Binóculos. Ok. Ok, o cajado, essa flor que tá aqui pesando, nossa senhora, essa, essa prancha é a coisa mais feia tem. Um co copo de café de outono, out out outono. balões, um tridente pequeno, coisas bastante rep repetidas, isso aqui é da Black Friday. O que é novo aqui que eu consigo dizer é isso aqui, o resto eu não consigo dizer se é novo ou não. Pô, eles curtem fazer bouquet, né? Porra, eu nem uso todos. Vocês usam todos até o final da estação do mês? Eu não uso todos. Ó, ah, os outros dois. O Fantasy Hood 2 é o meu menos favorito. Ah! Meu Deus, agora... Agora que eu entendi. Não tô acreditando nisso, eu vou passar mal. O prêmio de Halloween foi aquela maquiagem terrível, genérica. E esse aqui é o prêmio... O prêmio da maratona. Vai ser parar de jogar esse jogo, cara, eu tô... Sério, eu vou voltar todo dia 1 um pra vir fazer o vídeo da tabela e eu vou parar de jogar, porque eu tô, eu tô ficando brava. Tá me dando espinha de estresse já esse jogo, gente. O que que é isso? Cara, o prêmio da maratona. Eu amo quando tem um prêmio da maratona diferente, porque eu sempre completo a maratona. E eu amei, vai ser ótimo pra mim essas pretinhas, esse, esse acessório. E esses acessórios de lenço são acessórios que tem tipo uns dois anos, no mínimo, que não vem nenhum. Não, mentira, acho que veio um nesses dois anos. Veio, eu lembro, eu tenho um, mas ele é um acessório, tipo, mas não é nesse estilo. Sabe? Não é esse estilo que vem aqui na cabeça. É mais uns lenços soltos, assim. E eu tava louca, porque eu queria um. Inclusive, eu tô com crédito de cabelo pra desbloquear. E eu ainda não sei qual acessório desbloquear. Porque o primeiro que eu comprei foi o de unicórnio, que era meu sonho. E agora eu não tem mais nenhum outro que seja meu sonho. Então eu, eu tô esperando um desafio que eu fique brava. Que eu não tenho acessório de cabelo pra eu desbloquear. Mas eu queria muito um acessório assim. E eu tô feliz que ele veio. Eu achei que ele seria o nosso prêmio da, do Halloween. Eles realmente deram uma maquiagem terrível no Hello... Ai, eu não jogo COVID. Vamos ver a tabela do Rally. Acessório de cabelo, os dois eu gostei. Então esse mês eu vou continuar jogando, gente. Vamos fazer assim, todo início de mês eu vou falar se eu vou jogar ou não. Ai, se eu pudesse fazer isso, eu faria. Porque tem uns meses que eu quero dar um basta no COVID, só de decepção. Vamos começar pelo começo, então hoje é bolsa grande, 17 mil. Poxa, se você tá no meu grupo conhece esse COVID, o link tá aqui na descrição. Eu fiz um post, que eu mandei uma mensagem para o suporte, o Maximiliano me respondeu. O Maximiliano é alguém que responde suporte super bem. Falando que ele concordava comigo, que eu falei que os preços da tabela grande estavam diminuindo, os preços, as, os preços das bolsas da tabela grande estavam diminuindo, que antigamente era 20 mil. Se você pesquisar em meus vídeos antigos, você vai ver que era 20 mil. Os valores do, da bolsa grande era 20 mil. Estão diminuindo ao invés de aumentar, e que os prêmios gerais estão ruins. E ele falou... Infelizmente concordo com você e vou repassar o seu feedback Enfim, ele deu uma resposta melhor Se vocês entrarem lá no grupo, vocês vão ver Mas não adiantou pelo visto, né? Mais gente tem que mandar Vestido lindo, maravilhoso, perfeito E o que que é isso, senhor Jesus amado? T-Kate Combina muito com o, o acessório de cabelo do Soul Warrior, né? Cada coisa. E a bolsa de diamantes, eu lembro que eu reclamei também, que é. Dois mil diamantes dá é pra um flashback na tendência. Então. a gente faz pelo menos quatro, né? Vamos lá, vamos pra bolsa de prêmios média. Luísa Spagnoli, sai do rally, por favor, cara. É só ganha Luísa Spagnoli nesse rally, velho. Sai daqui, irmão. Olha só. Luísa. Luiz... Ah, aí, ó. Ashley Lauren, Dois vestidos iguais. Pô, super legal. Pô, gente, valeu aí. Mais alguns vestidos. Ah! Dois vestidos. Eu preciso da minha opinião. Vocês têm certeza, que vocês querem minha opinião? Porque esse vídeo já tá gigante. Tem 17 minutos que eu tô reclamando do COVID. Tá? Desculpa. Quatro vestidos. Dois, no caso, dois vestidos iguais. a Dois vestidos. Ai, vocês entenderam, cara. Super desanimador isso. É desanimador ver vestido igual pra gente ganhar na bolsa. Vamos na pequena agora. diz Spagnoli. Acho que a Luiz Espagnol tem um contato com o COVID. Porque todas as roupas delas estão em todos os lugares. Eu acho que é a marca que mais tem roupa nesse cover é a Luiz Spagnoli. Tá, essas roupas roupa arada feia, cara. Se você gosta, tipo, não tem nada contra. Cada um gosta de uma coisa. Se você gosta de Luiz Spagnoli, tudo bem. Fico feliz por você. Agora, eu não gosto, já tô cheia. Ah, esses vestidinhos, ah, então tudo igual. Que isso? Ah, esse vestido tá é bonito. Ah, Arturo Rios. Caramba, legal ganhar Arthur Rios e Eric Javits. Na bolsa pequena. Eu acho que é isso, então, né? Falando de todos os acessórios. Falando do acessório da, da Spree. Falando do acessório do Raleigh. Falando dos adereços. E do prêmio de Halloween, que foi hum, lá no nível 4, não era? Desert, não sei o quê. Aparentemente, a gente não tem essa maquiagem. <risos> pressa essa traição de pele que eu tenho aqui. Mas era idêntica a essa. Era igualzinha essa. Ah, enfim. De acessório de cabelo tá, tá bem legal esse mês. Nas minhas conclusões... É, adereços tão repetitivos e os prêmios da tabela estão repetitivos e Luiz Spagnoli. Acho que é esse um resumão desse mês. Bom, espero que vocês tenham um ótimo mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi maior do que eu esperava. Me desculpa, eu sempre tento ser rápida nesses vídeos de início de mês, só que esse eu me excedi um pouquinho, né? Se você gostou, deixa seu like, não né? esquece de se inscrever no meu canal. Me seguir no Instagram, que agora eu estou super ativa no meu Instagram. É verdade. Tem, eu posto até TikTok no meu Instagram. Mas não me segue no TikTok. Segue no Instagram que eu posto várias coisas lá agora. E também não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever de novo e se inscreve de novo também, viu? Tchau!